E aí pessoal, aqui quem fala é o Edu E hoje vai ter mais uma gameplay de GTA Online Não, não vai ser, hoje não vai ter uma gameplay de GTA Online porque Eu não sou o BRKS Edu, eu sou outro Edu do YouTube É, isso é Eu sou o Edu Ripseriremita, desse canal aqui, Ripseriremita E... Esse é o vídeo de apresentação e... Calma aí, é, calma aí. É? Isso vai demorar, então é melhor vocês virarem. Ah, é assim. Que bosta. Então, esse canal aqui é o Reece e ele, é ele vai falar sobre séries, filmes, música, livros, talvez games, se vocês quiserem games, né, claro, porque tem gente que não gosta, mas talvez eu, eu faça uma gameplay e eu morrer no GTA Online pros caras nível 400 lá que parece que tem hack, é... e o que mais? É isso, um vídeo de apresentação. E se inscrevam no canal, cliquem aqui no botãozinho vermelho, tornem, passem esse botãozinho vermelho ficar branco. Porque hoje vai ter vídeo de Game of Thrones. Então se você curtiu o trailer de Game of Thrones, se ligue porque eu vou falar de todos os detalhes do trailer hoje. Mais tarde, o vídeo estará no ar. É isso aí. Falou. Até a próxima.